Mira padrão, mira de ponto, mira de cruz, mira de ponto que abre, mira de cruz que abre, mira padrão que abre, mira padrão grande, mira padrão pequena, mira de ponto grande, mira de ponto pequeno, mira de cruz grande, mira de cruz pequena, mira verde, mira ciano, mira vermelha, mira preta, mira branca. Qual estilo de mira você prefere no CSGO? Hoje eu irei apresentar para vocês um estilo de mira, um conceito de mira um pouco diferente, usado por 0% dos pro player. A real é que jogar com essa mira é quase um desafio, eu estou falando... Da hash crosshair. -hash. Olha ele mesmo. Oh, Corre, é assim que você vai abrir junto com você aqui na cabecinha, tá? Tem caverna, tem caverna já na boca. Matei. Tá assim. aqui, ó. Tem Boa, tio. Liga, liga. Ai! Ai!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 Use o cupom Rio 2022. O link do site e do formulário você encontra na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avali... <música> Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, rapaziada, essa é a hash crosshair, a mira hash do CSGO, pra quem não sabe ela tem esse nome hash, porque faz referência ao jogo da velha, né? o jogo da velha em inglês é chamado de hash game e a mira é um jogo da velha conceitualmente, essa é a mira porém, fiz algumas mudanças aqui para utilizá-la, é uma mira que pra você configurar aqui no menu do CSGO, é bem difícil assim, é bem difícil mesmo, você pode engrossar o traço, por exemplo, mas o menor tamanho que você consegue deixá-la ainda para ser uma mira jogo da velha, é esse tamanho aqui, e aí você consegue alterar as cores mas eu preferi mantê-la assim, dessa maneira Porque além do quadrado central ali encaixar o tamanho perfeito da cabeça do oponente Você ainda consegue fazer o encaixe completo, não só da cabeça como também do corpo Mas não deixa de ser uma mira ruim Então jogar com ela é um desafio E eu fiz esse desafio, desafio vocês Eu vou deixar o código dessa mira aí na descrição Eu quero que vocês sejam sinceros Baixem a mira, joguem um comp Depois eu quero ver geral voltando nesse vídeo comentando com qual frag ficou No né? primeiro comp, primeiro comp direto Eu fiz algumas alterações alterações dessa mira que eu vou mostrar. Primeiro, coloquei no estilo 5 de mira. Por quê? Porque aí ela abre quando eu atiro. Eu tô acostumado a jogar com esse tipo de mira que abre. Segundo, mudei a cor. Coloquei a cor 4, que é a ciano. E foi com essa mira... Que eu joguei, rapaziada E aí, como será que ela se comporta no jogo? Ai, só lembrando, tá? Essa K maravilhosa, linda Uma cara besca dourada com quatro adesivos dourados Um de cada, né, dos três times brasileiros Que se classificaram pra esse Major Fúria 00 Imperial, enfim Pra participar do sorteio dessa K E de outras skins que eu ainda irei revelar Use o cupom RIO2022 no CSGO.net E preenche o formulário que tá na descrição Vamos agora pro game Mano, esse bagulho vai ser louco Bora, vamos ver, bora, vamos ver aqui eu Vou abrir ah, Bela K, Bela K, Bela K Tá bom. Nossa, já dominei o mano gol. Aí, ali, ali, ali, ali. L, Felipe, quer comer o L? Eu nada, Mano, marca e depois vamos voltar pra smocar. Eu faço CT. Marca o palácio aqui. Cabecinha de Negraves, pode ter errado. Matei um palácio. Ben, Cabe cabecinha, cabecinha. Matei um palácio. O chute tá perdido, o show tá perdido, o show tá perdido. Ah, é, cabecinha 36. Boa! Ah, humilhou. Nossa, o pior de vertigo é muito ali ativo, né? Eu tinha um vertigo lá no meio, eu ficava Achou dois. Puxe meio, puxe meio, galera. Oxi, oxi. Vou entrar na side. Cabecinha, cabecinha, Não tá ali, entrar tá, não? Não, matei ele, ó. Ah, você assim matou? Uhum. Ué. Acho que, Ué. Acho que... Ai, eu vou. Boa. Quanto troll, eu vi uma madeira maluca. E, mano, lá. ninguém em janela. Me... Aí. Aérea. Aérea, eu vi mesmo, gente. E dois, e dois, dois, três, dois, dois, do dois. Tá com cara. Tem default, ah, mais, dois dois mais dois um, mais um, mais um, mais um, mais um. É um rato, é um rato. Tá aí. ah, oh. cachorro. Eita! Meu Deus. Puxou liga. Tem a amassada aí, tem é amassada aí. Tem molotov? Onde Rafão? Na esquerda, esquerda. Carros, carros, carros, carros. Eu tô cravado na direita aqui, mano. Tá, carros. Vamos lá, lá. Kilbo polex. <risos> Coitado, viado. Tá tendo do nada. Não tem como não. Avançando? <risos> Achando que ia avançar. Ah, ia ser um álbum, Avançou B também. Avançou no time aqui também. Bait 3, my man. Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. AAAAAAAA! Vamos, velho! Mais uma! Ai, Mais uma, poléi. Valeu, valeu, valeu. valeu. Mano, acho que não, gravitaram não, caverna, galera, e tem caverna, palácio tem também. caverna. Palácio. Então, tô aí, tô... De tô né? um bombe, defaults, defaults, defaults. Caramba. Nilba, Nilba, peguei Nilba. Acho que é caverna esse Caverna. Caverna, eu fui direto. Felipe. Eu fui direto, Felipe. Tomou 70. Boa. Olha, ele tá no chat, isso. Meu Deus, mano. Meu, eu peguei palácio 1 Rato sem. Que merda foi esse Que isso? Eu janela. A, gente a gente tem, tem mais, mais meio, tá? Não voltou rápido. Ligação 2, ligação velho Ligação 2 Tira a cara que eu pego, eu, eu pego, pego pra Passando jogo. de jogo Caverna! Caberna é o palácio, eu acho Tirei a cara, tira a cara Vou olhar a janela Sim Ô, oh, Rafão. Ô, plantou Caiu pelo palácio Toma Boa tem palácio também, eu acho. Tem palácio também, tem palácio também. também. Passou Tetris, eu vou bagar o Tetris. Não. Olha, ali, liguei, né? Corri assim que você bangar, eu vou abrir junto com você aqui na cabecinha, tá? Tem caverna, tem caverna já na boca, já na boca. Matei. Tá aqui, que virar Tetris. Boa, Tetris. Tem ali, Gustavo. Ai! pega. Carroça, carroça Eu vou dar a cara no meio, mano Alguém tem flash meio? Não consigo fazer de onde eu tô E tá perto, polex, tá perto Perto da liga por baixo, polex, tá perto Ou cadeira Oitenta e oito na van Liga, liga, liga, liga, liga Tô certo, a sombra, sombra, Rafa, sombra. sombra, É ele, sombra. Boa. Tem Boa! Tem no bombeiro, no bombeiro. Tem no Tá close. Boa. Boa, Boa. É Boa. Boa. Boa, Boa. cara. Vamos lá embaixo. Baga para mim. Falácio. Boa. Tem caverna, caverna, caverna, peguei. Rafa, fechava aqui lá pra ter. Tá beleza. Palácio, quando eu fui olhar o chat, eles ganharam de mim no chat. Caverna, caverna, caverna. Caverna Caberno e palácio, galera. E jungle. Botei ar, botei ar. Felipe, tem, tem... O cara é muito ruim, gado. Nossa, dois abriram, mano. Tô... Tira a cara, Rafão. Tira a cara. Vai ganhar um aqui no seu tempo. Vamos jungle, vamos jungle, vamos jungle, Rafão. Tem um pouco ali, velho. Só deitando. Boa! É rápido, gente. Eu tô aqui, velho. Eu tô aqui, velho. Morre milho, não morre milho, não morre milho. Se eu pra lá, de mim. Ah, eu não tenho, Vou cravar de mim. Liga, matei um, vai ter mais. Eu tô olhando porra, cara. Mano, tu é gay. Ah, não. meu amigo. Ele sabe tapete. É é, é mais uma WP, W tapete, WP tapete. Nossa, mais um, mais um. Card, viado, viado, viado. 53, papai mano. Papai não, 53 default. Puxa, tá meio... Ganhou. Ganhou papai. Oh, Ganhou papai. papai. Ah, Vai demais, papai. Mais, fazeria, papai. Bandinha. Bandinha. Felipe, comprei duas bang, Felipe. Comprei duas bang, Felipe. meu meio tenho um, duas, pode ir. Por favor. Vem, vem, vem, Felipe. Eu você na mira. Não consegui sair mais não. Eu também não. Oxi! Eu dei HS, não matei? Não plantou. Ai, meu Deus. Ele, ele joga muito, ele espelho. joga muito com Tem essa daí, velho. Motei, banguei. Matei. Oxi, acho colocou aí, Voltei, saiu do CT. Oxi, se matar Esse cara tá Quer antena? Fiz antena, fiz antena. Batei. meu Deus, é muito ruim. O que, o que, o que, o que, o que? situação. Errei, errei. Ai. Tem aqui, Felipe. Vou GH. Deixei aqui só. Eu vou pagar pra vocês da passarem lá, hein? Vai lá, Felipe. Eu faço duas antenas. Vou bagar pra vocês duas, hein. Vai lá, vai lá, que eu tô GW. Fiz uma errada, fiz a outra certa, pode ir. Baguei, Felipe. Tô cego. Tô bem cego, mano. O é um o Outro, Pode dar um nele? Vai, vai, vai, Pega naquele. Pega da arma. dá uma Dá uma chance. bullets. One vai ser, Ah, olha. Mano, começou. Pega mano. ele, moleque, pega ele Trola não Nossa, <risos> <merda>. <risos> Começou Bangar Quer banho, quer banho, quer bem? Não, a gente Faz pra tem mim que quando que eu, eu é. pedir, faz pra mim quando eu é. pedir Mas só quando eu pedir, tá, falem A caverna tem dois mirados, dois mirados Boa volta Calma aí Tem um caverna, pode, pode deixar, pode deixar Ai, ah, ai, aí, querer, mas eu outro Tem um ali me seguindo. Eu esqueci, galera, de fazer uh? o redom do tá Felipe, pode vir aqui. Bangue uma lá na caverna. Bang uma na caverna. Ah, Isso é o que, falei, que é... Rápido, rápido, rápido, rápido. Espera, espera, tô chegando aqui. Uh. Ó, cheguei agora, eu banguei. Nossa, o redom do Ness e o Boa, boa, boa. Nossa, Felipe, rápido, vem cá, rápido, Felipe, rápido, né, Felipe. Rápido, Felipe. Rápido, Felipe. Rápido, Felipe. Rápido, Felipe, Vem cá, Felipe. Vou deixar você só no B, numa posição boa aqui. Eu coisa velho. Vem cá. Deve funcionar, viado, você é mito Esmoca primeiro, quando eu pedir, você faz. Não, tá. Tá. É flash takers. Tá meia daça. Tá? Tem aqui. Banga, aqui. banga. Vou e... esmocar meio. Acho que ele vai voltar pro meio. Tem outro, papai? Com essa talãozinha aqui... Pro faz na banana, banana, banana, banana. Tá. Eu não, não. Eu vou meio meio, cara, é meio. Aaaaah! Pelo meio do... falar esse tapete. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, lá. Eu tive que olhar o tapete. Meia meia nele, velho. Oh! Matei, matei o de drive! Menos 90 aí! <risos> ah, mano, era pra ter dos dois. Um tiro, um tiro, um tiro. Não, dois tiros, dois tiros. Dois tiros, pai. Cara, o cara, mano, parou. Galera, pra quem não sabe, o Rafão no primeiro dia do livro tava zoando porque o evento tava vazio. <risos> é verdade, é verdade. Lembra disso, ô? Lembro, eu lembro, tô... mano. O Felipe tava na mesma, não. CT, CT. Né? CT, CT. Os ct, cara chegou ct. tudo atrasado, fiado. Nossa, jogou. CT, dois, CT, um bom. Ajuda quem, quem é que tá vivo? Peguei ainda, subiu. É, galera, vivo. agora o Cacerato vai pro Clutch 2v1. Caramba! <risos> Caralho, mano. Se fosse, fosse uma mira normal, eu já teria ganho esse round, é galera. Calma é aí. Ih! <risos> é né? hum. é. <risos> <risos> Mas cara ruim, é muito é ruim, cara. O dele é Folex. Vou pegar o já bomba. É Ai, mano. Batei, um, batei um aqui. E um outro lá. Mais um lá. Tem AWP no bomba, a AWP no bomba. Boa. Hi, galera, último eu acho. Tem mais no um bomba, mais bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Broca, agora é só ganhar isso aí. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Limp, limp. Tem um click de bait só. Tá <risos> small <risos> aqui em cima da caixa de bomba. Aqui, não. Aqui, lá é o Limp. Daí, que é isso? Abriu a máscara com o paga, galera. que isso, tá eu... eu... eu... velho? Eu... Eu... Tá, tá é eu... Galera, acho que ela tá open, tá? Não confio nisso. Não, não, não, não. rotacionou ainda, velho. Ela tá open, ó. Vem aí, vem Bom, a voz. Vamos, lá, vamos lá, conferir a tabuça. Deve ter só um aí. Deve ter um aí, tá? Cuidado, bebês. Bombe não tem. Matei. Ah, ai, Ó, ó, ó, ó. Tudo aqui. Nip. Nip bem, bem, bem quentinho. Tirei a cara. Podia ah, jogar não, não. primeiro, Polex. Miria Boa, ah, tá Boa Uma tabelada aqui, Por onde? Criminosa, parceiro. Ó, oh, eu, ah, eu vou Vai tomei. Que isso? Que porra, é essa! Aqui, yeah. Porra, é isso, meu! Yeah? Oh, oh, Meio, tá aí, caverna aí, yeah. caverna aí! Yeah. É o último, Olha a ideia desse cara! Vai morrer oh. barato! Uh. Perdeu, pai! Esqueça, esqueça! Uh, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa, eu Deu muito bom! Pelo menos, pai. É galera, o que foi a pele do pai?